Salve pessoal, vocês estão bem? Aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao blog mais uma vez, espero que vocês estejam escapando, né? Hoje nós vamos fazer um vlog diferente, beleza? Entendo quem não quiser ficar para assistir, não tem problema, mas nós vamos falar um pouco de negócios, certo? Vamos falar um pouquinho de política, não, vamos fugir desses assuntos tudo, por quê? Por quê? Por quê? Até de cultura, a gente vai abordar um pouco de cultura, mas dentro da área dos negócios. Eu tava na barbearia, né, Buena Vista, fui fazer um evento lá muito bonito, convidado pelo Detentos do Rap e pelo Maurício TTS, que tá lançando um EP chamado Divan, né, um EP, umas músicas pesadas de boom bap mesmo, rap original, né, e, mano, nesse dia do lançamento, alguns jovens me abordaram lá, de outras quebradas, e falaram, pô, a gente acompanha seu canal, obrigado pelo canal, pelo conteúdo e tal, e a gente aborda, a gente acompanha principalmente, mano, por causa quando se dá uns toques, uns toques assim do que a gente deve fazer de negócio, uma visão que você tem das estruturas, né? uma visão né, administrativa e tal. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça. Falei, ah, mano, faz tempo que eu não faço um vídeo falando um pouquinho disso, tá ligado? Porque a visão da gente, a experiência da gente que tá atrás né, da ponte para cá, atrás dos muros e tal, é uma, é uma visão diferente, né? Porque fica aqueles caras, primo rico, esses negócios, falando de um, de um, um outro acesso, né, que não é o nosso... Outro acesso a dinheiro, outro acesso às coisas. E eu acho que é legal de vez em quando a gente ponderar sobre as coisas que a gente pode fazer é, com o que a gente tem. Né, mano? Eu vejo alguns erros, principalmente com o decorrer dos anos, né, já estou indo para 48, a gente vê alguns erros também que os caras vão tomando desde o do começo nas carreiras, sendo carreira artística, sendo carreira é, de vender produto, o ou, ou que seja, a gente vai vendo os erros também e de repente a gente né, pode dar um toque, aí de repente eu posso dar um toque para vocês de algumas coisas. Se não servir, pode jogar fora, tranquilão, pode pôr no comentário, ah, não concordo, eu acho isso, pra mim não serviu desse jeito e tal, mas se servir também, tá bom? Espero que, que fortaleça vocês de algum jeito. Eu tô aqui gravando no Indústria 262, que é o novo escritório nosso, né, um espaço, tá no Instagram aí, se você quiser acompanhar, inclusive, um espaço nosso todo dedicado para isso, para gestão, para juntar os projetos, tanto da Comic Zone, como da porcovelha ovelha como a minha carreira né? como escritor, está tudo aqui agora, Selo Povo também, a primeira editora que a gente montou. Né? Então, se você puder, segue a gente aí no Indústria 262, que é essa forma de profissionalizar ainda mais. Né? Nós estamos aí desde 1999, aí a primeira coisa que eu fiz foi uma lojinha, né, dentro da garagem da minha mãe, não sei se vocês lembram da história, a Onda Sul, na garagem da minha mãe, a primeira coisa que eu fiz, enquanto eu escrevia ali o Capão Pecado, o primeiro romance. Então, eu acho que já, a gente já tem um pouquinho de caminhada, só um da Sul tá indo para 24 anos, né? E é sobre isso que eu queria começar a abordar aqui no vídeo a primeira coisa, persistência. Eu não faço roteiro em vídeo, nada, então eu vou me guiando aí pelo, pelo instinto, tá? Mas persistência, pessoal, e resiliência. São as palavras que todo cara quando vai empreender alguma coisa... E eu sei, zoar a palavra empreender... Tudo virou empreendedor e tal... Mas é empreender mesmo, é construir, né? Então toda vez que, é, que a gente vai construir algo... Que a gente vai pôr vida naquilo, energia naquilo... A gente tem que ter a persistência... E tem que ter a resiliência, mano... Eu vejo gente montando aí... Ah, eu vou montar um negócio de camiseta... Aí seis meses depois, e aí? Não, agora eu tô mexendo com o bóton... Pô, mas e negócio de camiseta? Não, não, eu vendi alguns aí, não me pagaram... Eu falei, mas já, mano? Não, não, não, durou cinco meses. Vai ver um cara abrindo a bomboniere. Três meses, o cara fechou. Não, por que, que você fechou a bomboniere? Agora que você estava fazendo as entregas, aí você não arrumou um cara para entregar? É, mas estava demorando muito. Os caras falaram que se três meses não virar um negócio, é para fechar. Desculpa, pessoal. O relógio da rua não é o mesmo relógio desses caras que ficam falando aí na internet, não. Não é o mesmo relógio. Não é possível que seja o mesmo horário. Porque eu fiquei anos não da pra dar certo, né? A minha primeira iniciativa, que foi a loja de roupa na garagem da minha mãe, que eu tive que fechar a garajinha lá, que eu peguei um, um engradado de... de <risos> um expositor de frango, mano. Isso mesmo, de vender frango em avícola, que o Soti me arrumou esse expositor de frango aí, tá ligado? O Soti Gama me arrumou esse expositor pra pôr na loja, não tinha balcão, não tinha nada, uma loucura, as roupas penduradas, tudo nos pregos, entendeu? E a gente fez lá a lojinha improvisada, mas eu fiquei dois anos insistindo com as pessoas para dar certo. E depois desses dois anos, várias vezes o negócio também fechou. Passou alguns, alguns anos, o um movimento tão ruim, eu fui trabalhar fora, mas estava lá. Pagando aluguel fechado, a loja, porque eu acreditava que eu ia abrir a loja. E depois de dois, três meses, eu abri a loja de novo. Investi no negócio de novo e fiz o negócio funcionar. entendeu Eu fui trabalhar para site, fui trabalhar em loja dos outros. E aí quando o negócio começou a virar, eu falei, agora eu tenho um dinheirinho, eu vou voltar pro meu. Então, assim, persistência e resiliência é muito importante. E por que a resiliência? Bom, vamos lá. A resiliência... Deixa eu dar uma colada aqui. A resiliência é que, muitas vezes, todo mundo é mais patrão que você. Hoje, a, a rua aqui está em teste. Ou seja, barulho de serra e agora tem um cara com a buzina da casa de bicicleta, sabe? Hoje é teste de cardíaco aqui. Resiliência... É isso, é você ter o foco é, Que todo mundo vai ser patrão, mano Menos você, que tá prestando serviço Você é o prestador de serviço Você tá vendendo uma camiseta pro cara O cara, é, mas se descosturar, isso, isso aqui é massa. E Você Não, não vai descosturar, a gente dá Se descosturar, você volta aqui, a gente dá um jeito tá? Eu troco pra você Aí o cara vai chegar pra comprar um boné Ele vai meter o louco em você, sabe Vai meter arrogância em você, muitas vezes você vai ter que falar oh, Não é te humilhar, veja só Não é te humilhar, você tá lá pra trabalhar Mas muitas vezes você tem que ficar na sua, mano O cara comentar Palpite em roupa é o que mais tem a minha vida inteira. Ó, chega até hoje. Chega a coleção com oito cores de camiseta. Os caras, pô, devia ter feito uma bege, uma caque, um O dos... Irmão, periferia não usa bege, caque desses tom pastel, não, mano. Periferia tem raiva do tom pastel. Periferia tem certeza das cor quente, não, porque eu acho que tem que ter, porque. Então, assim. Aí vontade, de falou cara, monta a sua marca. Eu até falei assim, eu falei, ó, oh, mano, eu tenho um caderno de sugestão lá no final, perto do banheiro, vocês podem anotar a sugestão de vocês tudo lá, entendeu? Então, sim, a gente segue sugestões também, o cara chegava e falou, pô, Ferraz, o logo menor, uma camisa polo pra gente trabalhar, falei, puta, boa ideia, né, até o crioulo, meu parceiro lá, o crioulo, falou, ô, oh, Ferraz, faz umas mais esquetinhas com o loginho pequeno, eu só gosto do bagulho assim, ó, grandão, logão, grandão, a onda sua, a gente sempre tem os logo grandão, tá, tudo, tudo é, tudo é grande. Mas aí a gente começou a fazer uns menores, começou a trabalhar, né? Porque aí tem uns palpites que valem a pena. Então, certo? Resiliência. Outra coisa que você tem que saber, mano, se adaptar, mano. Se adaptar. Tá indo ruim um comércio seu, tá, tá ruim? Faz eventos, mano. Faz que nem a gente fez lá no Buena lá, Vista, tá ligado? Por isso que tem evento. Ah, você acha que uma barbearia vai segurar, às vezes, um aluguel? Mas tem eventos, aí vende um charuto, aí o cara compra um kit, aí o cara vai fazer a barba, né? Aí vê o um músico cantando. Então, assim, ter inventado esse, esse evento lá, no caso do Maurício DTS, Detentor do Raptor, ter feito o evento, foi convidado pelo Marinho, né? faz ter movimento também na sua banda, que é outra coisa aí, a gente indo para a parte artística. O cara fala, ah, minha carreira não anda, a parte. O cara não faz nada, está esperando empresário colar para pagar cachê, irmão? Não tem cachê para todo mundo. Os sertanejos levaram tudo nos quatro anos, entendeu? Então, você tem que fazer sua carreira também, sempre está acontecendo. Quantas pessoas não empurram uma coisa com a outra? E aí, essa outra questão que eu queria também dizer aqui. Muitos, muitos periféricos que estão vendo o vídeo, muita gente batalhadora que está vendo o vídeo, às vezes você não mora em periferia, mas mora na quebradinha no interior, mora em outro estado e tal. Não é uma periferia, mas é uma periferia de algum lugar. Né? A gente sempre está na periferia de, do outro, né? É, mano, não dá para você, muitas vezes, empurrar seu negócio principal se você não tiver outra coisa bancando. Então, você tem que dar aquela volta básica, tá ligado? Eu montei roupa para poder dar a volta, para poder ter minha carreira literária. Como que eu ia manter uma carreira literária ficando oito anos fazendo um livro? Já pensaram nisso? Eu demorei oito anos para escrever o Deus Foi almoçar, tá ligado? Que é o meu terceiro romance. Oito anos. Nesses oito anos, eu vou viver do quê? Você acha que a editora vai me dar um salário? Você acha que eu estava escrevendo para caros amigos? Eu estava vendendo roupa? Tava participando de evento? Fazendo palestra? Então hoje eu vejo as pessoas se apegando. Numa coisa assim, não, eu vou abandonar o que eu tenho para poder fazer é, o meu sonho, vou abandonar isso aqui que é fixo. Pra... Não, não, mano. A vida inteira, e funcionou para mim, não sei se funciona para vocês, a vida inteira eu fiquei, sim, no básico, mantendo todos os trampos, lutando em todas as frentes para manter aquilo que eu, que eu também almejava. Entendeu? Então, até hoje, é assim, mano, você imagina, ó, não teve lançamento de livro recente, eu lancei um livro só ano passado. Um livro, ele paga ali a despesa de alguns meses que você tem, quando você vende bastante ainda, entendeu? Então não tem fórmula mágica, pessoal. Você tem que fazer as outras coisas. Seja, como eu disse aqui, carreira artística, ou seja, com algum empreendimento seu, você tem que dar outras voltas para poder manter aquilo. Eu conheço muitos donos de comércio que só mantiveram, e hoje tem comércios grandes, loja em shopping, tudo. Por quê? Porque os caras deram toda aquela volta, vendia de mão em mão, ia entregar roupa, pegava na moto. Eu quantas vezes, né, eu pegava na minha motinha, punha no meu baúzinho lá e ia entregar as camisetas. Comecei a vender as camisetas a pé, até ouvir a frase mais famosa que eu guardo até hoje de um amigo meu. Estudou tanto para vender camiseta na rua. E eu não estudei tanto para vender camiseta na rua. Eu estudei até o terceiro colegial, mano, tá ligado? Mesmo se eu tivesse feito faculdade, eu ia vender camiseta na rua. O meu primo, Burgos, tá ligado? O, o, o meu primo, cara, eu fui com ele, quantas vezes na porta da faculdade dele, ele abria o, o carrinho dele, o Ford Car, e ele vendia as camisetas também lá, fazendo faculdade. Não é vergonha para ninguém você trabalhar, mano Vergonha é o que fizeram comigo muitas vezes nas quermesses, nos eventos na quebrada, que eu ia dar o panfleto e o cara, oh, você não tem vergonha de dar panfleto aqui não? Você acabou de falar em cima do palco, eu falei, não, não, eu não tenho vergonha disso aqui não, mano. Inclusive a loja tá aqui do lado, a minha mulher tá lá, entendeu? Então eu nunca tive vergonha de pôr meus produtos, de carregar peso, de fazer as coisas. Conheço gente que tem vergonha de carregar peso, certo? Teve vergonha lá atrás, ah, não, vou carregar meus bagulho nas costas, os outros vendo. E hoje o cara não tem como se manter, tem que trabalhar para os outros, né? Porque essa é a vida, se você tem vergonha... De trabalhar com as suas coisas, você vai trabalhar para alguém. Alguém vai te organizar. Se você não organiza as suas coisas, alguém vai te organizar. Não tem muito... Nós estamos no capitalismo, mano. né Ninguém mudou o sistema ainda. Ninguém consegue fugir do sistema. Sendo na periferia ou sendo no centro, você tá no mesmo corre que todo mundo, mano. O produto que você não oferecer, não for levar, outro cara vai oferecer, vai levar. Certo? Se você não organiza o seu nome, que nesses dias a gente está fazendo boneco aí, o meu bonequinho do Ferreira. Uma equipe toda me ajudando pra fazer o boneco Aí o cara falou, pô, mas vai ter um boneco seu, mano Eu falei, é, tá tendo um boneco do Luva de Pedreira até, Inclusive eu comprei o boneco do Luva de Pedreira Se o cara é um meme, uma frase famosa Pode ter um boneco? Porque eu com 11 livros não posso ter um boneco, meu irmão? Entendeu? É comparação de carreira pra quê? Né? Então tem várias coisas que as pessoas Elas às vezes não valorizam em você Você que tem que se enxergar e fazer o seu trampo, mano O bagulho vai até onde você olhar Se você olhar curto, vai curto Se você olhar longe, vai longe mas tem que persistir, tem que trabalhar, sem frescuragem, entendeu? Eu vejo os caras aí, não, que o público vai me ver, aí eu vou estar com a caixa de CD, aí ah, eu vou estar com a camiseta na mão, vendendo. Mano, se você não é dessa, se você não dá para isso, então, fica esperando aparecer um empresário, aparecer alguém, um investidor anjo, <risos> essas coisas só acontecem pra boia. Nunca vi acontecer isso aqui na favela. Se acontecer para alguém, vocês me dão um toque aí. Beleza? Porque eu nunca vi até agora a gente tá esperando esses investidor anjo aí, que os caras, ó, oh, não, vai lá pra sua empresa, vai te dar um curso, vai não sei o quê. Então é nós por nós, mano, se informar. Tá ligado? E por último, eu queria que vocês tivessem uma coisa na mente, pessoal, se servir. Vai se informar e vai aprender com quem tá na área, entendeu? Deixa de querer perguntar pra sua tia, pra sua avó, pra sua prima, pra sua mãe, pro seu amigo, que não é do negócio. Então é a mesma coisa um amigo meu que escreve um texto. Pô, eu fiquei decepcionado. Vou mostrar pro meu irmão, ele falou que tá ruim. Meu irmão, ele escreve, ele lê? Não, ele nem lê. Então você vai dar um texto pro seu irmão ler. Entendeu? Você dá se você quiser. Mas, mano, vai procurar alguém que manja. Pra você dar um negócio e ter uma avaliação certa. Senão você já começou errado. Tá ligado? Você tá perguntando pra quem não manja? Muitas vezes. Então vai... É, você tá mexendo com roupa? Vai entrar no mundo da roupa, vai no mundo da moda, mano. segue os caras tudo que tá na moda, segue os caras que tá no underground, que principalmente tá lançando coisa interessante. Tá no grafite? Segue grafite, mano. Segue os melhores, entendeu? Segue os piores também, segue os caras no underground, que é o meio termo que já tá quase chegando lá, porque os underground é os caras que vai estourar logo, logo. Ou muitas vezes o cara quer se manter underground, alternativo, porque é o nicho dele, que nem o meu, o meu nicho também é alternativo. Eu não quero ter sem loja em shopping, eu não quero... O meu hype do, do meu trampo sempre foi manter um pouco de obscuridade. Você tem que ter as suas escolhas também. Assim como os, muitos grupos de música, tanto do thrash metal, death metal, punk, rock, rap, todos esses termos aí, eles também têm o seu métier. Fala, mano, eu vou até aqui, aqui, eu sou obscuro, não apareço muito ali, não apareço muito aqui. Isso é escolhas que você tem que tomar na sua gestão também, tá bom? Eu acho que esse vídeo ele abriu para muita coisa. Vou terminar aqui com duas indicações de leitura da minha editora, que a gente lançou tem um tempo já, tá bom? Eu acho que fecha legal a gente pelo menos indicar as leituras, né? Esse aqui é o curso do Danilo Beirucci. É, Não tem nada a ver com o tema que a gente está falando, mas é a luta, tá ligado? De um, um ser espacial que desce em outro planeta e ele tem que lutar para sobreviver. Então a obra que a gente lançou aí do Danilo Beiruti, bem legal. E Preferência do Sistema. Para de repente você gosta de uma ficção científica aí e quer ver como pode ser o um novo mundo aí, né? uma distopia do que pode ser o um novo mundo. A gente lançou do Hugo BVD, né? O Preferência do Sistema, tá bom? Então tá aí no nosso catálogo. Confere os lançamentos da editora aí. Um grande abraço. Espero que esse vídeo tenha servido para você para alguma coisa. E tamo junto.